E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje mais uma dúvida que surgiu lá no nosso Instagram, né? Como que eu posso levar tráfego pra dentro do meu anúncio? Você tá fazendo isso? Você tem esse problema? Você tem baixa visitação? Você quer melhorar essa questão? Então fica comigo nos próximos segundos. Segundos não, minutos. Mas não tem problema. São segundos. Segundos formam minutos. Vamos lá. É, não é? Oh. Quando a gente fala de tráfego, tá? Atualmente eu faço várias formas de tráfego e antes de te contar um pouquinho do que eu tenho feito, eu vou te dar alguns segundos, são segundos mesmo, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo do que acontece, senão o YouTube não te avisa, beleza? Então, alguns segundos, vamos lá. Quem lembra disso, né? Agora vamos lá, tá? Eu acredito que levar tráfego para dentro dos anúncios é de extrema importância e há bastante tempo eu já trabalho com isso. A gente sempre dá preferência, lógico, para algumas formas de levar tráfego e eu vou falar alguns pontos que são importantes durante esse processo, tá certo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouquinho onde que a nossa audiência está, quando a gente fala de levar tráfego, né? Se eu tenho uma audiência, se eu tenho... A audiência são os clientes, Certo? Se os seus clientes não assistem Facebook, se os seus clientes não assistem Instagram, seus clientes onde está o seu cliente? Pode ser que o seu cliente esteja apenas no YouTube. Como pode ser que seu cliente esteja no panfletinho na saída da igreja? Pode estar em vários lugares. Isso você que tem que sentar e colocar. E na verdade não é você simplesmente definir isso da sua cabeça. É você fazer o TBC, como diz o Calderon, da The Commerce Camp, que é um parceiro nosso aqui também, que é tirar a bunda da cadeira. É exatamente isso, pesquisar, é você se informar, é você perguntar para os seus clientes ou para aquelas pessoas que se encaixam em perfil do seu cliente qual a rede social que ele mais usa para você entender qual o tipo de conteúdo que você tem que levar para essa pessoa, certo? Levar tráfego só por levar, você vai simplesmente continuar fazendo o que você já faz e eu estou partindo do ponto acreditando que você já faz o arroz com feijão. Tá? Você já está fazendo o seu anúncio bem feito, você está fazendo o seu trabalho de título, você já está fazendo tudo isso. A partir do momento que eu já entendi qual o local que eu tenho que me relacionar para achar os meus clientes, onde eles estão, eu vou começar a pensar o que seria atraente para eles receberem de informação. Pode ser sim um review de uso do seu produto, assim como pode ser uma dica que seja atrelada ao seu produto. E aí quando a gente fala de interesse, né, eu sigo mais ou menos a mesma técnica que a gente usa para construir os títulos, é, hoje utilizando a Metrics, né, fazer aquela pesquisa, identificar tendências, palavras que estão despontando dentro desse segmento, para eu começar a me posicionar, até mesmo com forma de conteúdo. Okay? Então além de ter os posicionadores com as principais marcas, a gente também pesquisa palavras que estão sendo buscadas, até mesmo no momento da compra, para que eles apareçam dentro do Google com uma sugestão de vídeo. E aí nós começamos a trazer um tráfego orgânico para os nossos produtos. O tráfego orgânico, ele é um tráfego que você não gasta dinheiro. Então você pode ter hoje 100 vídeos no YouTube, certo? Então vamos falar que a primeira fonte de tráfego é o YouTube, beleza? Então... Subir vídeos faz total diferença, além de hoje de ser mais um, uma, um artifício de convencimento, de conversão quando o cliente entra no seu anúncio, também é uma ótima isca. Se você entrar em sites que mostram isso, você vai ver que o Google é uma das principais referências para o tráfego do Mercado Livre, certo? Então ali não paga nada, você pode fazer. Um outro ponto é esse mesmo vídeo ir para o Facebook e ir para o Instagram, tá? Eu acredito que sempre quando a gente leva informação para o nosso cliente, por isso que é legal a gente entender o que ele está buscando, a gente tem um bom resultado, beleza? E quando eu falo de YouTube, de Instagram e de Facebook, eu estou falando de formas gratuitas de trazer tráfego para os seus anúncios, certo? Lógico, Ale, eu vou, eu vou subir um vídeo agora e já vou ter 5 mil views, 10 mil views? Pode ser que sim, se você atingir ali num assunto que tem muito a ver, que as pessoas, que está muito quente... Pode ser que sim, tá certo? Ah, tô, tô ligado na novela, da, nas novelas, tô ligado nas notícias e subiu um tema daquele vídeo que era pertinente ao meu nicho? Pode ser que sim. Quem lembra daquele caso dos três reais, né? Três reais? Três reais? Três reais? Aquilo ali, se você subiu um vídeo, aproveitou e subiu algo que tinha a ver com o teu, era cartonagem, né? Tem, tem ali o que que era, era o artesanato, com certeza você trouxe pessoas dentro do mundo do artesanato também. Então isso... É mais um ponto, a gente tem que estar tá ligado, tá? Então, falei de tráfego orgânico, no meu ver, esses são os principais tráfegos que você vai fazer de forma orgânica. E depois disso, a gente tem os tráfegos pagos. E aí eu vou fazer Facebook Ads? Sim, é o anúncio patrocinado do Facebook. Eu vou fazer Google Ads? Eu particularmente não faço Google Ads, a não ser para views em vídeo, dá para você fazer o YouTube Ads, e aí o vídeo é bem, é bem barato, você diz as palavras-chave para você aparecer como propaganda antes de algum vídeo, certo? E aí você pode deixar isso bem genérico, porque você vai filtrar pelas palavras de busca, ok? Então você vai achar nichos parecidos, vai fazer um estudo e ver os canais que seriam legais você aparecer, certo? mas eu não faço o Google Ads, que é o anúncio mesmo ali, com aquele texto, clique ou com a foto, para Marketplace porque a gente não consegue medir ROI, que é o retorno sobre investimento. Então eu não consigo te falar, pô, tu gastou R 7 num clique, só que você gerou R$500 de venda. E como o clique no Google Ads ele é um pouco mais caro, tá? eu prefiro fazer Facebook Ads. Por que Facebook Ads? Porque o Facebook, eu que digo. Se eu falar pro Facebook, amigão, você vai gastar dois reais por dia. É lógico que é muito pouco, mas você pode começar com R$ reais por dia, entendeu? No ano passado, no ano de 2018, nós investimos R$ 34 mil reais em Facebook Ads pra marketplace, certo? Então, dá resultado? Dá. Porque a gente não tá querendo visita, a gente não quer aumentar as vendas, as vendas não trazem relevância. Então você vai automaticamente trazer. E aí você vai apoiar isso em públicos similares, por isso que a gente tem que voltar lá no começo. Eu entendo da minha audiência? Primeiro ponto, né? Senão eu não consigo dizer para quem que o Facebook tem que mostrar um anúncio. Então isso é extremamente importante também nesse processo, tá? E a gente acaba usando muito o Instagram, que é do próprio Facebook, então Instagram Ads, Facebook Ads, tem sido a maior parte da mídia paga que nós estamos trabalhando. Existem outras mídias alternativas que são muito mais caras, tá? Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, que é Tabula, Outbrain, que você aparece dentro de portais como Terra e outros lugares, tá certo? Mas para levar a visita para o seu anúncio mesmo, o que você tem que fazer é diferente do que o seu concorrente está fazendo, certo? Não é ficar apenas acompanhando que ele teve mais visita do que você. E sim, cara, onde eu poderia estar aparecendo? Como que eu poderia estar aparecendo, certo? Se você sabe que a tua região é muito forte, eu brinquei do panfleto. Ah, le, panfleto é bem moda antiga. Mas pode ser que o seu público ele seja um público leitor de panfleto. E pode ser que esse seu público você consiga atingir de uma forma muito barata, integrando, entregando, né? Integrando não, é entregando para o seu cliente ali. 2 mil panfletos com valor baratinho numa cidade que você já mapeou, certo? Então, antes da gente falar de levar visita, eu preciso que você entenda um pouquinho mais o seu negócio. Se você já está nesse ponto de maturação, já consegue entender ou vai se esforçar para entender, aí sim, com certeza, você vai ser bem mais assertivo ou assertiva do que você estiver fazendo, beleza? Então, é isso que eu tinha falar para você sobre tráfego. Não tem segredo, não tem milagre, não tem, ah, vou comprar a visita, isso já funcionou, hoje não funciona tanto quanto funcionava, até porque se você tem lá, comprei 5 mil visitas, meu amigo disse que é 10 e não gerou nenhuma venda, no meu ver ainda, eu como marketplace eu ia falar, cara, que porcaria que é essa? 5 mil pessoas entraram e ninguém comprou? Então isso não tá rolando mais, o negócio é trazer pessoas, sim, compradores para dentro do seu negócio, tá certo? Então se você gostou, dá o seu like aqui embaixo e vamos para cima, não para, faz diferente para ter resultado diferente. Um grande abraço!